De convênio. Okay. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Uh... Ok, quando são as chamadas de vídeos grupais, né? as videoconferências que a gente faz? Eu estou fazendo uma videoconferência com os estudantes VIP, que são pessoas que já começaram o meu curso de português completo. Qualquer curso pago que eu tenho na plataforma, vocês podem ver aí no link. No perfil, na bio, vocês podem ver aí as opções que eu tenho, desde curso grátis até curso pago também. Então a gente faz videoconferência com o pessoal VIP, né? O pessoal VIP sempre tem a prioridade quando a gente faz alguma coisa na internet. São os primeiros a saber, são os primeiros a participar. E a gente está fazendo o Tomemos Mãos Online. A segunda versão foi hoje, foi um sucesso total, foi muito bacana. Então, depois eu vou estar tá publicando aí pra vocês uma outra versão de videoconferência que é tipo aberta. Não é Tomemos Mate Online, não é somente para VIP, é para todo mundo, ok? E tem temas variados, dinâmicas e tal, vai ser bem bacana, ok? Fala aí, pessoal, que tá entrando agora. Obrigadão aí por chegar por aqui. Tô vendo aí o pessoal compartilhando palavras que aprenderam. Esticar, trouxa. Não, Júnior, você chegou você chegou na hora eu que cheguei cedo <risos> ok deixa eu ver aqui beleza ok então deixa eu responder só mais uma pergunta aqui para começar a trazer algumas pessoas para participar uh, ok O que significa ser desajeitado com alguma coisa quando você não tem capricho para fazer as coisas você não tem ali coordenação motora para fazer as coisas Você derruba tudo é uma pessoa desajeitada não faz as coisas bem feitas, entendeu? Nossa, você é muito desagitado, cara. Deixa tudo jogado aí, é tudo sem jeito, é tudo... É, não, não, não é aquela coisa assim, em inglês seria, não, é, não é assim, tipo, sharp. Okay? Tem que ser assim, sharp. Ok, tô vendo aí, Millie entrou agora, não foi, Milly? Eu, eu acho que eu coloquei Millie aqui na lista dos estudantes. Eu não sei se Sebastián tá por aí já. Não sei se José Miguel tá aí por aí já. Vamos ver aqui quem é que tá online agora. Eu estou em Medellín, na Colômbia, ok? Opa! Como é que tá? Oi, meu professor como favorito tudo. Como é que tá indo por aí? Você tá nos Estados Unidos, né? Tô, sim. Uhum. Bacana. Ó, essa semana a gente vai fazer videoconferência outra vez, ok? Com os estudantes VIP, para você ficar atento aí ao seu e-mail. Então, Millie! Como é que está indo com o português? O que foi que você aprendeu essa semana que você gostaria de compartilhar com o pessoal que está aqui na live? Ai... O que, que eu gostaria... Deixa eu Vai, eu pega o caderno, mesmo. pega o caderno aí, olha aí as anotações. Tem, o que é assim? Eu aprendi... Ok, o verbo desbilhotear Desbilhotear Desbilhotear Que seria ah, o que? Eu aprendi... um, Can I say it in English? Não. Nah. Uh, uh, We can have no more. Ah, esqueci, me esqueci. Deu um branco. Um... a gente fala assim, deu um branco, ai, deu um branco, ah, deu um branco. De, deu sim. um branco, deu um branco. <risos> Mas você falou bisbilhotar, né? Que seria quando você está olhando o que outras pessoas estão fazendo. fazendo. Fala, curiando também, tá curiando. O que, é que você está curiando aí? Né? Eu deixei meu celular. Destravado em cima da mesa e alguém pegou o celular e começou a olhar Epa, o que você está desvijotando aí? Né? E pergunta, Miriam, você, você viu o vídeo dos sons em português? Que eu publiquei recentemente Chegou a ver esse vídeo, não é Não isso? vi nada Nossa, perdeu, hein? Não perdeu. vi nada, não Ok, vai sim tá, Não, bacana. porque a gente está trabalhando uh, na casa, né? Aham uh, uh -huh todas toda uh, uh, esta essa situação de Sim. coronavírus ah. então estou fazendo muitas muitas uh, interpretações hum, okay. de de casa desde casa okay. é por isso e Eu a gente com... uh, muitas pessoas eles usam diferentes plataformas plataformas Sim. Sim, app plataforma. Aham. Uh -huh. então sabe de... arrumando muitas outras coisas imagina sua pergunta não eu, tipo eu imagino tipo tudo que você tem que adaptar nesse momento né porque pegou todo mundo bem de surpresa isso aí então estou vendo muita gente passando para o um mundo digital muita gente aprendendo a usar plataformas também inclusive a videoconferência que a gente faz com vocês que são estudantes de VIP, no começo como eu falei para vocês quando o pessoal acessa pela primeira vez, ainda ainda tem um tempo para você se adaptar ali, para aprender a usar o aplicativo. Já depois fica tranquilo. Tipo, hoje a gente fez a videoconferência grátis, o tomemos mate online e hablemos português. Foi muito bacana, bem na hora mesmo, a gente se divertiu bastante. Todo mundo tomando chimarrão, né, tomando mate. Foi bem divertido. Mas. Gente... Mate. Mate. Você gosta? Gosta de é, mate. Classe. É. Hum. é costume aí, quando eu tava na Argentina, comecei a tomar e pegou, né? Você, tipo, fiquei com o costume de tomar. Que bom. Emei, e faz, faz quanto tempo que você está aprendendo português e qual seria a recomendação que você daria para o pessoal que quer é aumentar o nível ah, de português? Eu comecei a estudar quando eu, ok, eu, eu dou aulas ah, de inglês, eu, eu de aula para um grupo de brasileiros aqui um, um, Richmond uhum. e sim eu gosto muito da sua língua e uhum. a recomendação que eu dou é que a gente tem que tem que praticar bastante se você quer um, falar um, com fluidez ou uhum. fluente Fluência, não, tem, fluidez. tem que tem que praticar bastante tem que um, tem que ter a uh, Globo TV. vi é, é. todas essas programações okay. em português. Ajuda muito. Ok, ok. Bacana. E o bom, e o bom também é que. Ou seja, isso aí é um aplicativo pago, né? Que você tem acesso. É uma TV por assinatura, digamos assim. Você pode ver vários programas do Brasil em tempo real, né? Ao vivo. Você pode ver tudo no momento que está acontecendo Sim. no Brasil. Então, é, é um bom investimento porque você acelera o processo de, de aprendizagem com um investimento pequenininho e você é tipo você tá vivendo o Brasil sem sentar no Brasil então você vê tudo sobre o Brasil entendeu? tipo as notícias, comentários, programas, tudo, tudo comercial okay. também. Acho estranho ver comercial em outro idioma, comercial uhum. na rádio, comercial na TV quando eu escuto pela primeira vez é tipo porque é bem característico né comercial como como soa né como o pessoal fala no, nas propagandas. Exactly. Com certeza, sim. <risos> Suas uh, aulas também são muito boas. Estou bem entrevistando o material devagarzinho, né? Porque uh -huh. <risos> eu vou falar. Então, é, como... Não... como? Pode falar. Ah, não, você. Você está falando. <risos> não, não, não. Você... Não, não. Não, você... não. Não, não. Não, Não, não você tem muito material que é muito bom um, eu acho um, e, e uh, todas essas uh, conferências e uhum. uh, bom também é... um para ficar mais, mais tranquila com o idioma conhecer outras pessoas que estão falando também a gente vai estar fazendo mais videoconferência, tá? Eu já falei para vocês que eu estava trabalhando com outras coisas desde o começo do ano, eu estava bem ocupado, mas bem ocupado mesmo com isso. E agora, tipo, eu estou finalmente voltando à normalidade, assim, mais, mais ativa, né? Então, por isso que eu estou mais ativo aqui com vocês, trazendo mais conteúdo. Finalmente de volta por aqui, né? Lili, brigadão por participar, ok? Por aceitar o convite, foi bem de última hora. Eu falei com você, obrigada pelo convite, viu? Beleza, beleza. De nada, é um prazer. Ok, a gente está em contato. Beleza, até a próxima videoconferência. Eu acho que amanhã ou depois de amanhã a gente faz, ok, com os estudantes. Tá bom. Eu olhei no seu e-mail, eu sempre mando por e-mail. Ok, tá bom. Beleza. Valeu, um abraço. Ou Outro. Ok. <risos> é, Julio. Ok, tô mandando agora a solicitação para você, Julio. Julio também é estudante do curso completo de português da Costa Rica. Fala aí, Fala Felipe. Aí. Oh, Beleza? Tudo bem aí, meu irmão? <risos> Olha, meu irmão. Que bem. honra estar aqui nesse seu live. Que live legal. Que é isso, cara. Bacana. É, é, bom, é bom. Eu gosto que vocês participem também, que compartilhem um pouco com o pessoal. Eu vejo que é uma fonte de motivação muito boa para outras claro. pessoas que querem aprender português. Então, eu, eu fico eu ligado espaço. sempre. Todo o material que você posta lá... Qualquer das suas plataformas, né? Eu fico aí de olho, né? Olhando aí que o Felipe vai, vai passar pra gente de novidade. Emba... E todo o Emba... material que você passa pra gente é muito útil, é muito inspirador. E eu gosto muito de você, cara. Valeu, cara. Obrigadão aí pela, pelo apoio. E eu sempre falo que a ideia de compartilhar material com vocês é que. Em outras palavras, se você fala para mim, Felipe, eu quero aprender português. Aí eu falo, quer aprender? Quero. Ok, eu vou te ajudar. Agora se prepare para ficar rodeado de português. Todo o tempo. Ou seja, você Exatamente. vai estar tá cercado de português por todos Submergido, os lados. né? É, e-mail, <risos> telegram no WhatsApp, no YouTube, no Facebook, aqui no Instagram, por todos os lados, pelo WhatsApp também, por todos os lados eu estou mandando conteúdo em português para vocês. Então não tem como escapar do idioma. A ideia é que vocês estejam sempre. E você é um bom exemplo disso, cara. Que faz tempo que eu te conheci na Costa Rica. E eu lembro que você estava... fazer pouco tempo que você estava aprendendo português quando eu te conheci. Não, na verdade, eu... eu uh, tenho muito tempo já de estudar é. português. Mas quando eu te conheci na Costa Rica, eu tinha pouco tempo de assistir os seus vídeos. Ah, ok, ok. Então era Foi isso. isso né? tipo, <risos> ah, Beleza. Eu sempre falo assim, porque uma coisa... Eu, às vezes eu pergunto para a galera. Faz quanto tempo que você está aprendendo português, pessoal? Hum. Cinco anos. Ah, não, não, não, peraí, peraí. Faz quanto tempo desde... Ou seja, quando foi a última vez que você pegou o contato com o idioma direto, assim, todos os meses, contato... De, uhum. Não é a vez que você escutou o português e entendeu uma palavra. Porque não confunda a primeira vez que eu entrei em contato com o idioma ou a primeira vez que eu me empolguei, ou seja, eu coloquei ali tipo, a, a, toda a atenção no idioma. Se você falar para mim, cara, eu estou aprendendo português todos os dias durante dois anos e não falo nada, fala, cara tem algum problema, hoje. Porque, tipo, é, dois meses é, mesmo. é, é suficiente para você já ter um nível muito bom falando em português. O que, é que você acha? Tudo bem aí. Eu topo. Concordo aí com tudo isso que você falou. A gente precisa aí ficar é, vendo, né? Qual, qual é o avanço que a gente vai tendo, né? Uhum. Então, isso é muito importante. Eu tenho, vamos dizer, sete anos que eu entrei em contato assim direto com o português, mas hum. sempre eu tinha esse problema, né? Eu estava sentindo como que estava faltando algo no meu vocabulário. Então aí hum. eu te conheci, cara. Então aí eu me enrolei, né, na, na sua plataforma. Eu paguei o curso Sim. completo. I, e daí? Sem enrolar inglês. Sem enrolar inglês. É isso mesmo, é Me a brasileirada matricula. essa palavra, né? É, <risos> é para as pessoas ficarem ligadas <risos> Exatamente, beleza Não, pega... <risos> Então eu matriculei no curso Então vamos aí mudar a palavra aí em português e, aqui, Comecei e o curso, de... matriculei o curso Exatamente, então desse momento para cá Aprendi muitas palavras novas é, cara, o mais importante, eu fico impressionado como a galera se foca tanto na questão da gramática, sabe? Pensa que ai, é, oh, o sotaque, eu quero o sotaque, eu quero o sotaque, eu quero aprender a gramática. De Cara, isso aí é o de menos, isso é o mais fácil. Uhum, tem muita certo? gente que tem o sotaque perfeito, tem a gramática perfeita, mas não tem vocabulário. Se você sem vocabulário, você não fala nada. Entendeu? Então, o foco sempre nas aulas, você vê que sempre nos vídeos, conversando com vocês, eu sempre vou empurrando vocês para aprender mais palavras, mais expressões, mais palavras, aumente o vocabulário. Eu tava até conversando com. Como com que eu tava conversando com o estudante? Foi com o Eric ontem, aqui na live. E ele falava que no Brasil, ele passou dois meses agora no Brasil, e ele conversando com o pessoal, a galera fazia umas piadinhas, usando palavras muito brasileiras, pensando que ele não ia entender. E ele entendia tudo. E a galera ficava, cara, você entendeu, aí Entendi. Sério, eu entendi. Certo, eu entendi. Eu entendi. Caramba, onde foi que você aprendeu isso, cara? Ah, Os vídeos na internet, música, filmes, sabe? Tudo que você vai entrando em contato ali com o idioma Vai ajudando bastante, né? A gente não pode ter escusas, né? Não pode fugir, como você falou Agora que a gente tá ficando de casa, né? A maioria do tempo, então a gente tem mais hum. material para revisar, para assistir, né? Então, não é eu não... Não. agora eu, tô... eu trabalho de casa então eu fico aí mais ligado aí no seu material, assistindo os vídeos e também assistindo outras coisas, né? Filmes, vamos dizer assim. Os meus colegas que são brasileiros, a maioria deles, eles me passaram uma listagem de filmes para assistir e eu assisti hum. a, a maioria. Então <risos> isso é muito bom para as pessoas aprender, né? E, novas palavras, novas expressões. Então faz esse, parte, esse... eu acho. Tem duas coisas, né? Primeiro você conhecer as palavras que você tá. que você em contato. Primeiro você conhece, depois você aprende. Né? A galera confunde Exato. muito conhecer com aprender. Então vê a palavra uma vez, pensa que aprendeu. Mas não, véio. Você não aprendeu a palavra. Você conheceu a palavra. Você sabe da existência da palavra agora. Você sabe que existe a palavra, entendeu? Mas aprender aprender, não. A outra coisa é você aprender a palavra que você pode entender, né? Você vê a palavra e você, diz, ah, já entendi. Mas também eu não uso, né? Que é o vocabulário passivo. E a outra coisa é o vocabulário ativo. Eu sempre falo para vocês... Exatamente. Olha, pá, pá, pá, pá, em contato. Ok? Da hora e... essa dica, Felipe. <risos> é, cara, tem, tem que ser assim. Você tem que saber as quatro etapas do processo de aprendizagem, como eu menciono lá no mini curso grátis, que eu recomendo que o pessoal faça aí o um mini curso grátis para capacitar não somente com a questão do, do português, como a parte básica, a introdução ao português, mas também a metodologia, que você pode tirar mais proveito de qualquer conteúdo que você encontrar na sua vida em português. Tipo, cara, primeiro veja isso e depois consuma qualquer conteúdo que você quiser. Mas primeiro veja essas recomendações. Aí o cara já fica... Claro. Ligado, entendeu? Isso é importante. Isso daí, Felipe. Cara, brigadão, Julio, aí pela participação. Antes, antes, antes de você ir embora, eu gostaria que você ensinasse para a galera aí alguma palavra ou expressão que você aprendeu recentemente. Uh, okay. Anderson, Talvez. Uma... Uma... <risos> uma expressão assim. Aqui tem um <risos> é, é, é, bem da hora, Beleza. Né, cara? Ele conectou agora aí, eu vou ver se você trazer lá aqui a gente conversar. Tudo Anderson, manda, manda aí a solicitação no, no botãozinho, ok? Aí eu vejo aí e te coloco aí na conversa. Então, qual foi a palavra? Então, seria uma tipo expressão que eu ouvi num dos seus vídeos é, agora okay. há pouco, sobrar para mim. Eu gostei uh, dessa expressão. Cara. Boa, véio. Boa. <risos> Porque Sobra e... muito pra você? É, tipo, assim, mais que tudo no trabalho. <risos> sobrou pra mim. <risos> Algumas coisas, meus colegas esqueceram, né? Então, sobrou pra mim. Eu gostei. Cara, você vai sobrar pra mim. Eu já tô vendo, eu já tô vendo e você vai sobrar pra mim. Quer ver? Quer ver? Você quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Você vai ver. Cara, vai posso isso? te fazer uma pergunta? Agora que tô claro, aqui mano. ao vivo. Hum. O que significa... Eh, a palavra. Nossa, eu esqueci. Eu tô com essa. Eu, eu, eu ouvi essa palavra numa, num filme. Tipo, ah. pirar, né? Ou ah, pirei. Enlouquecer. Essa... Enlouquecer. Ah, é que tipo... beleza. Go crazy. Pirar. Ah, tudo tá bem, então. Não, você vai pirar, mano. Você vai pirar com isso aqui também de. Nossa, você vai ficar você louco. É, tipo, vou ficar louco, né? Maluco. É, <risos> tá pariado, tá você tá pirando. Você pirou? Tudo mano? bem, então. Eu é ouvi essa bro. palavra e fiquei aí na dúvida. Tudo bem, Felipe. É obrigado. Valeu, aí. obrigado e... E... E aí, fica atento aí que eu vou mandar um e-mail para vocês aí que são VIP, aquele curso completo. Essa semana eu vou mandar para você. Entre, hoje, entre amanhã ou depois de amanhã. Pra gente fazer uma, uma videoconferência, como a gente está fazendo aí. Combinado. Um, passada, está bem bacana. Cada vez mais, mais pessoas participando e ficando bem bacana. Beleza? Tudo bem. Aquele abraço, é, Felipe. É... Até mais. vida. Você também. Falou. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Fala aí, brother! Né? E aí, mano, me escuta? Tô escutando, velho. Nossa, bicho, faz anos que eu te conheço e eu nunca te vi, mano. Cara, é sério, mano. Quando você que me conheceu, eu acho que eu tava uns 10 quilos mais magro. Nossa, é que muita comida em casa, né? Cara, com certeza, meu, duas semanas já de quarentena aí, aí você tá não ligado, tem, né? Não, não tem que aguentar, né, Borato? Com certeza, mano, e como é que você tá? Em ordem, cara, por aqui, trabalhando muito também, é. fazendo mais atividade online com o pessoal que é aprender português. Você conhece muito por o português? Sim, cara, conheço uma galera aí, apesar que faz bastante tempo, cara, que eu não tô conseguindo trocar ideia com a rapaziada. Hum... E eu, eu tô vendo que o pessoal tá, meu, se expressando bem, o nosso amigo Pura Vida aí, meu, cara... <risos> Pô, o, cara o, o cara... tá usando é, tô ligado, né, né? da hora. Que? É que falou Caramba, aqui. É um aquele abraço, meu. É aquele abraço. É aquele abraço. Caramba, isso é bem... <risos> bem da hora. Cara, cara. com certeza. Meu. Rapaz, e... Você como é que tá com o espanhol aí? Você já fala espanhol? Né? Cara, faz muito tempo que eu não falo, hein. Uhum. Faz muito tempo. E deixa, deixa, eu te que perguntar, faz... Anderson. É, você teve, né, você falou, teve muito contato com gente que aprendendo português? Por que assim? Alguma coisa em especial? Alguma cidade que você fez, quando né? você acabou de tipo, grupos de pessoas que estão aprendendo português? Porque muita gente te conhece, bicho. você tá em grupo aí de português, já escutei teu nome aí várias vezes. Ah, Anderson, no <risos> grupo. Cara, cortou bastante o que você falou aí, meu. Né? Dá uma resumida aí. É, como é que você. Tá ouvindo aí? Sim. Tá no eco aí, eu acho que não. Você vê se você tira, tira o microfone do, do celular, dá uma limpadinha no conector do microfone e coloca de volta. Para ver se passa aí, para ver se melhora. Às vezes é um pouco de mau contato aí, alguma coisa. Sim, Emily. Anderson é brasileiro, ok? Acho que é de São Paulo, né? Sim, sou é de São Paulo, cara, graças a Deus. Pô, aí melhorou, hein, velho? Já parou, né? É, tava, tava fazendo um eco aí bem estranho aí. Então, eu tava perguntando como, como foi que você ficou <risos> entrando em contato com tanta gente que tá aprendendo português? Participou de algum grupo? Cara, basicamente quando eu fiquei um tempo em Bogotá, na uhum. Colômbia E, cara, depois de quatro meses eu voltei para o Brasil E eu fiquei pensando, cara, eu preciso aprender um pouco mais de espanhol uhum. Só que na minha vida eu gosto da, da questão da troca Então eu queria uhum. aprender, mas eu também queria ajudar a pessoa que fosse me ensinar Então, Bacana. entrei no YouTube e vi um vídeo teu mas como você. Como? Tipo, você procurou o quê? Eu procurei como ensinar português. Ah. E me veio um vídeo teu. Incrível. Provavelmente não falava sobre como ensinar português, né? Ou sim. Acho que não. Falava sobre <risos> sim, qualquer outra sim. coisa aí. Tipo... É, falava é qualquer outra coisa. Isso, exatamente. Então eu. E nos comentários tinha um... o link de um grupo de WhatsApp. Ah, okay, aí okay. eu cliquei e entrei no grupo. Aí começou então, aí. isso começou aí, cara. É outro, outro, aí... e outro, e outro. Exatamente. Aí tem ah. duas meninas que é, já fazem mais ou menos aí três anos. Que aí a gente vem trocando ideia. O restante do pessoal é bem esporádico para trocar ah, uma ideia com eles. Sim. Entendeu? Mas já bacana, faz uma copa aí. É bacana, bacana que você aí, pelo menos aí pôde conhecer mais pessoas. E não esqueça o espanhol, cara. Você já começou com espanhol, tava gostando do idioma, não abandone não, porque aí você, quando, quando, cada dia que você passa a se praticar, ó, vai esquecendo, esquecendo. Chega um ponto que você diz, ah, não, cara, que espanhol, não, tchau, não volta para isso não. Tchau, cara, cara. Che, chega um momento que o pessoal começa a falar tão bem o português que você já só falar fala espanhol. português com o pessoal e você começa a falar as gírias, as expressões e a conversa começa a fluir em português como se, como se você estivesse falando com um nativo. Então é uhum. É muito bacana, cara. E o pessoal tem uma, uma referência absurda, assim, né, de você. Cara, que bom, Entendeu? bicho. Que, que bom aí que eu trabalho. Porque, assim, trabalha. todas as pessoas que eu, que eu começo a conversar e estão aprendendo português, todos têm você como referência. É absurdo, cara. Aí eles é um usam assim é, como um. Pode. Esse cara, cara é, todo... às, vezes, é pode. às vezes você não imagina o alcance que você tem, cara. Mas é absurdo, meu. É, é você faz um puta trabalho, cara. É, é verdade. Você faz um puta trabalho. Então a gente tenta só complementar uma coisa ou outra, né? Uhum. E Anderson, você acha muito estranho quando a galera usa algumas expressões, ou quando você usa alguma expressão, pensando que a outra pessoa não vai entender e tem Tender. Eles te entendem assim. você fica, mano, entendeu? Tipo quando eu tô falando com o Rúlio agora, que ele, cara, você usa umas expressões, o brasileiro usa pensando que você não vai entender, né? Tipo aquela pegadinha, né? Eu vou falar aqui, não vai entender nada, não, não vai entender o que é isso, não. Ele falou, tipo, sobrar pra mim. Né? A expressão de, ah, vai sobrar pra mim aqui. Cara, é muito louco, porque às vezes a gente, é que assim, tá no nosso idioma, nós estamos tão acostumados a utilizar uhum. algumas expressões que quando o pessoal comenta alguma coisa, Aí você para para pensar, você... Meu, como é que o cara sabe isso? Como é que ele usou tão bem dentro do contexto? Cara, é absurdo. É, é muito e, louco isso. E, e quando você então tá eu aprendendo... Eu outro... com essa galera. E quando você tá aprendendo outro idioma, aí você se identifica ainda mais, que você sabe o quão difícil é você estar tá usando expressões. Né? De caramba, não é tão fácil. Cara. Não é tão fácil não, mano. Você tem que entender bem a expressão e saber... Já ter escutado essa expressão várias vezes para saber o peso dessa expressão para você usar aí. Exato. Não é somente aprender e usar em qualquer exato. lugar, porque já fica uma coisa que não é, tipo, natural, entendeu? É bem estranho. Exato, usar no momento certo, cara. Igual o nosso amigo Pura Vida aí, ele, ele utilizou cara no momento exato, no momento certinho. É. Mano, eu fico muito alegre quando eu vejo essas coisas, sabe? Quando eu vejo os estudantes, assim, usando as palavras e bem colocadas, sabe? Eu falo, Mano, muito bem colocada a sua expressão, principalmente expressão, sabe? E eu, eu vejo como... É, principalmente como... se foi você que ensinou, né? <risos> eu, eu, eu acho que é mais fácil de aprender quando eu ensino assim da, da maneira que eu ensino, porque o pessoal visualiza muito, né? Tipo, eu conto uma história, eu gesticulo muito, eu faço umas caras, sabe? Eu deixo umas frases. Ou seja, eu, eu dou tudo, tudo, tudo que eu puder dar ali para que a pessoa possa amarrar aquela palavra com algo que ele viu. Então quando o cara precisa usar, você já lembra daquele vídeo, que sabe? Eu não sei se você chegou a ver, cara, um vídeo que eu publiquei aí no YouTube recentemente Falando sobre sons que nós brasileiros a gente faz no Brasil, né? Tipo, pss, pss, pss, né? tipo, vish", tipo, tipo, sim, sim. sabe? tipo, tem umas coisas também mais regional E o pessoal, nossa, eu não conhecia essa, não, caramba, isso é muito brasileiro Aí começam a escutar em todo canto Exato, é, eu acho meio estranho quando o pessoal usa muita gíria carioca hum. para poder falar com o paulista ah, eu sou paulistano, okay. né? Então aí eu aí eu acho meio estranho. É tipo não, aí não, bicho aqui não, não aqui não, bicho aqui não, aqui não. não. Comigo comigo <risos> não vai comigo não vai usar gíria carioca não meu. Entendeu? não pode. É, é né? verdade que é. aí eu falo, eu acho estranho essa né? É exatamente. Eu não sei se é como Bogotá e Medellín. É, pode ser, pode não ser. Não sei se porque é, quando, pode eu, ser, quando pode eu, ser. eu estive em Bogotá o pessoal falava não falava tão bem do pessoal de, de Medellín. É inveja, pô. é inveja. <risos> <risos> Ei, cara. Ei, mano, Anderson, valeu aí pela participação, cara. É bom te conhecer finalmente. A gente sempre conversou por áudio, por mensagem aí no WhatsApp. E finalmente você apareceu aqui justamente numa live, cara. Assim, tipo, de última hora, te mandei uma mensagem. Cara, eu vou conectar aí. Se der, mano, aparece, eu te agradeceria. E aqui está você. Obrigadão aí pela força e por compartilhar não, mano, também junto, com a gente. Cara. Tamo junto, precisando é só dar aquele toque. Na hora, Beleza? brother. Falou, mano. Tamo junto. Falou. Olha só, galera. Olha aí, pessoal. Aí começou com o Anderson, que é brasileiro, é em São Paulo. E ele fala justamente o que eu falo pra vocês Quando o pessoal que tá aprendendo português Usa expressões, é muito impressionante sabe? Tipo, ou quando você fala Como brasileiro alguma coisa, e você imagina Que as pessoas não vão entender, e as pessoas Entendem, e aí você fica, nossa, como é que pode? como é que você aprendeu essa palavra E pra aprender expressões, não é somente Você aprender o significado da palavra é Também saber utilizar as expressões Entendeu? Então, ok, beleza E aí, Geraldo? Fala aí, cara Volta por aqui, né? Oi, tudo bem, Felipe? De novo? <risos> Você conseguiu me ver? Consigo, cara, perfeitamente. Okay? Galera, Consigo. vocês... Desculpa aí, desculpa aí, Geraldo. Vocês que estão perguntando aí sobre o curso completo de português, vejam na descrição aí do meu perfil, na bio, no Instagram. É só clicar no link e vocês vão encontrar a opção. Okay? Tem desde o material grátis até o material pago também. E quem quiser participar da videoconferência Tomemos Mate e Hablemos Português, é grátis, eu quero abrir conferência. Mande uma mensagem para mim aí, peça o link, ok? E eu mando para vocês colocarem o um nome aí no, no formulário para receber as notificações. Ok. Geraldo, como é que está, cara? Tudo bem, cara? Aqui curtindo esse, esse processo também de, de doença, acho que global, mundial, mas também com outro tipo de aspecto, né? Eu com certeza já falei que. Tudo isso vai mudar a nossa vida, né? estamos nesse processo. É verdade, cara, e ninguém sabe o que vai acontecer, né? Porque já faz o quê? Umas três gerações que não acontece algo assim, eu acho. É mesmo, né? Na verdade, acho que as perspectivas e todos, e das novas gerações também estão mudando completamente, né? Rapaz, aí, eu tenho estudando seu aparecendo aí, eu tô falando aí, Heraldo também foi meu professor. Eu não sei quem é, fala Ele, ele pibe, Santi. É você Santiago? Ah, eu acho, né? muito. <risos> Olha, gente, né? Aparecem nos comentários, né? Estou convidando aí alguns. Geraldo é o melhor professor que eu tenho, além de que ele é um profissional demais. <risos> valeu, <risos> gente, valeu. Agradeço vale. demais. Estudantes aí que estão participando também, Geraldo. Obrigado, mãe, pela presença de vocês. Geraldo conversou com a gente com a gente ontem aqui, bem rapidinho. E hoje está aqui também, hoje à noite, né, pra gente conversar um pouquinho mais aí. Se o Geraldo puder compartilhar aí com a galera alguma coisa que você acha relevante aí durante esses tempos que a gente está passando aí, uma recomendação aí básica para o pessoal. Eu sei que tem muita gente aí que está entediada em casa. Eu sei que tem muita gente que não sabe o que fazer em casa, tem muita gente com muitas dúvidas também. Gente querendo mudar tudo, porque é, nesse momento se deu conta que o trabalho que tinha, ou que fazia, tipo, é muito instável, pode acontecer qualquer coisa. Então, vê é... aí, quer que você pode colaborar aí com a gente aí, para você está bem por dentro aí da coisa. Olha, bom, é, na, na verdade, acho que também é, tudo, tudo isso que, que tem a ver com o processo de, de uh, persevero, o que está acontecendo assim, globalmente, também com, todo, com toda aquela aceleração também do mundo, é, o que traz também... a uh, de positivo também todo esse processo, né? Ou seja, tem tem a ver também com como é que a gente está reagindo uh, diante disso, né? Todo, todo toda essa doença, todo esse processo que você fala, né? Realmente também esse processo de doença também uh, emocional, né? Que muitas pessoas fugem e não querem ficar em casa, né? E também uhum. eh, faz parte também desse acelero, né? Que todos temos, na verdade esse processo de vida que temos, agora temos a grande oportunidade também de fazer outras coisas, de aproveitar também o nosso estilo de vida, os nossos costumes também vão mudar e temos que perceber como que realmente estamos reagindo né? diante disso. Então, o que eu poderia recomendar realmente é levar em conta que podemos aproveitar também essas tecnologias, como o que a gente está fazendo agora, de uhum. aproveitar a tecnologia, de termos esse contato com pessoas de todas as partes também do mundo, de todo tanto aqui do México, bom, eu vou falar também do México, principalmente, uhum. mas aí seria também reconhecer que temos também a oportunidade com essa tecnologia de termos eh, contato com pessoas internacionais que têm o interesse também de aprender uma língua, de aprender o português, como falei ontem. Na verdade, também faz parte de uma terapia. Faz parte também de se conhecer do que somos capazes de fazer no momento que a gente aprende outra língua. né? São muitos uhum. processos que, no meu caso, aconteceu comigo, tanto na minha segunda língua, que foi o inglês, e depois o português como terceira língua. Então, é, faz parte também... Nós nos conhecemos muito mais quando aprendemos uma coisa nova. Essa, essa acho que seria... Como eu pensar, né? Eu penso isso. Que é um desafio, né? Também muitas pessoas desistem no começo, não somente de idiomas, mas para qualquer coisa. E para você aprender algo realmente, verdadeiramente, você tem que persistir muito, cara. Você tem que persistir quando ninguém está olhando o que você está fazendo, quando ninguém está, ah, ok, vai fazendo o teu aí. Você não tem, não tem torcida, digamos. Você tem que persistir sem torcida. Se tem torcida, maravilha, cara. Mas a torcida você tem que criar a sua auto-torcida na sua mente. Entendeu? torcer por você. Senão você não tem como avançar, cara. Porque se você vai esperar é, é. que as pessoas se importem com o que você está fazendo, que você se, te motivem para fazer, se ninguém falar para mim, eu não vou fazer nada, cara, então você não vai fazer nunca, bicho. É difícil. né? É, é, é mesmo, né? Faz parte também de como você faz. É, fala e também é, acho que também tem a ver muito com como você está é, atuando. Você, nas suas aulas, eh, contagia essa energia, o espírito de aprender outra coisa nova. Porque além da, de aprender o português, também nos formamos como pessoas. né? Então, é bom. faz parte também disso, né? de se conhecer, conhecer as suas capacidades. Porque agora eu já tenho essa oportunidade, eu já tive essa oportunidade também de ensinar para pessoas eh, idosas a língua portuguesa. Pessoas hum. de mais de 60, 70 anos. São os mais humanos, dedicados, cara. Os mais dedicados, as pessoas mais, mais, dedicados, mais interessadas. Cara. Mesmo, ou seja, é uma coisa incrível, né? Ou seja, a gente é, enxerga a, a, a vida de outra de outra forma, né? Que seria aí, não sei se está correto utilizar enxergar, é, né? Que seria. Tá perfeito. Né? Mais perfeito é, possível. Eu é mesmo, assim, né? ó. Ah, é, é, exato, ou seja, é, levantar essa autoestima de se conhecer, conhecer as, a, as habilidades que, que, que cada um tem, faz uhum. parte também do processo de aprender a língua, né? Então, essas pessoas têm tanto ânimo de aprender, tanto ânimo de conhecer uma cultura nova, outra cultura, e também conhecem e reconhecem a sua própria cultura, né? Então, uhum. é, é maravilhoso e acho que agora temos essa grande chance, né? Ou seja, eu convido também para todos os jovens, por exemplo, se conhecem assim ao redor, eh, a, as pessoas mais próximas, a oportunidade de ensinar-lhes como utilizar as tecnologias, como utilizar eh, e aproveitar para ter essa proximidade e, por que não, que seja produtivo. né? Aprender é uma coisa nova. né? Então, acho que seria bacana. né? Penso, penso que podemos eh, ter esse tipo de atitude, né? Ontem falei, gente, isto vai passar, temos que ter resiliência completamente. É verdade, cara. Isso aí é muito importante. Eu sempre, eu sempre menciono isso para as pessoas e para mim mesmo, todos os dias. Cara. Qualquer, qualquer momento assim que eu entre em conflito com alguém ou comigo mesmo, eu penso, cara, é, são nos problemas que a gente conhece a qualidade de uma relação. Quando está tudo bem, quando está tudo perfeito, é a maravilha. Né? Não tem problema, então você nunca vai saber é, se realmente... É, todo mundo pode se adaptar quando tudo está é, perfeito. É uma... né? Quando, na, nos conflitos, nos problemas, problema com você mesmo, suas ideias, aí que você sabe qual é a qualidade da sua relação com você mesmo com outras pessoas. Entendeu? Então eu tenho isso muito claro. Isso é uma das coisas que eu tenho como base, assim, fixa, seja, tipo, fortemente, fortemente, assim, na minha cabeça. Sempre que eu passo por alguma situação que eu sinto que tem um conflito, alguma coisa, eu, eu penso, caramba, é nessa hora que eu, que eu vou conhecer se realmente tem qualidade o que eu estou fazendo, se se eu estou firme nas minhas ideias ou não. Então, se eu tenho ideia de fazer alguma coisa aqui na internet, e, cara, isso dá muito trabalho para fazer isso que eu faço aqui na internet, é, consome muito tempo também, e você tem que acreditar de forma assim louca sabe no que você está fazendo, você tem que trabalhar pela causa de maneira insistente e abismal, entendeu? para você conseguir atingir seus seus seus objetivos. O mais fácil é você não fazer nada. Então sempre que você está fazendo algo como o que a gente está fazendo aqui, ensinando português para as pessoas, isso vai exigir muito de você, entendeu? E se você quiser avançar mais, exige ainda mais, exige ainda mais. isso vai necessitar, vai precisar da sua autoconfiança para você continuar seguindo em frente, mesmo que você não tenha torcida externa, mas você é tenha a sua torcida interna que é a mais importante. Porque eu já vi muita gente desistir, porque não tem a torcida interna, tem a externa, mas não tem a interna, que é a mais importante. Entendeu? Nossa, então, Felipe, já... você... nem, nem, nem, parece, nem parece já aqui uma aula de português. Já parece uma aula filosófica, <risos> mas assim, <risos> transcendental, Felipe, né? Aí, aqui tá aí na, na verdade, tá um aqui. <risos> faz parte, faz parte também, né? O conteúdo também das nossas palavras tem que ter valor, tem que ter força. E, e bom, concordo completamente com, com, com você, eh, aprender de nós mesmos e essa torcida começa no seu interior, né? começa Sim. desde você, né? ou seja, pode acontecer o que for no exterior, mas aí dentro de você começa tudo, começa a mudar os seus pensamentos, começa a mudar a sua vida, e começa a se conhecer, né? Eu falo muita coisa aí com os estudantes, e eu falo, uh, acho que muita brincadeira, né? Nas aulas eu sou muito livre para isso, né? Eu faço muito filosofia assim como você. Então na verdade essa torcida de novo, né? Começa com você mesmo. É verdade, cara. Geraldo, valeu aí pela participação, cara, super bacana como sempre. espero que a gente possa estar fazendo mais coisas juntos e ó. Eu estou bolando aí outra videoconferência mista, ok? Ou seja, com estudantes de outros professores. Então, é basicamente eu te convidar para participar na videoconferência, você traz alguns dos seus estudantes e eu vou trazer alguns dos meus estudantes para que a gente possa se conhecer aí na mesma videoconferência e fazer uma atividade dinâmica bem bacana. O que é que tu acha? Ah, Beleza? bacana, Mostra. maravilhoso, né? Agradeço, <risos> gostei da ideia, né? Por aí, no caso, estou vendo aí. Muitos, muitas pessoas que estão cumprimentando você, né? muitas coisas boas né? sobre aprendizagem, Valeu, sobre a língua, muitas pessoas que também conhecem, que o conhecem, né? Então, agradeço de, de novo esse convite, né? essa convivência a distância que temos, mas na verdade estamos bem próximos. Felipe, muito Não, que obrigado. Legal, né, Eu agradeço cara? demais. De nada, cara, o prazer é meu. E a gente sempre vai estar aí, tanto eu como você e outros professores que acreditam nisso, que aprender o idioma pode mudar a sua vida para outro nível totalmente diferente, cara. Você já aprendeu um simples idioma. E não somente idioma, mas aprender música, dançar, aprender um instrumento, isso, tudo, tudo pode mudar a sua vida. Dependendo de como, qual é o conteúdo que você consome, é o eu já ia falar consume, né? esse espanhol consome ah, a, consume, interferência, consume, a é, interferência, é, é consumo e consome. aí tá portunhol, Mas Nossa, tudo, tudo mas é aí eu, eu, eu falo para os estudantes se esse portunhol fino, né? Ou seja, nunca que pessoa pode criar esse portunhol, né? Ou seja, um portunhol criativo, com toda toda essa mistura, podemos criar esse portunhol, e o mais difícil do português é que se parece ao espanhol. E o mais difícil, o mais fácil do português é que se parece ao espanhol. E a mesma coisa, é né? Do contrário. É verdade, cara. É. Isso aí, é tipo, às vezes eu falo, é mais, é mais difícil porque se parece, né? Porque quem sabe pouco português parece muito fácil, porque sabe pouco. Então, é nossa, fácil. parece muito, eu entendi tudo, nossa, que maravilha. Aí eu fui, entendeu? Peraí, deixa eu pegar uma frase aqui pra você. Aí eu coloco uma frase com as palavras nada a ver. A galera fica, é? Ok. No Nossa, momento que os brasileiros, a maioria de vocês, assim, começa a falar com aquela velocidade, assim, muito, muito normal, assim, no dia a dia e tal, já começam uhum. a ser, fazer essa aceleração normal da fala. Aí eu fico com os é, alunos que ficam se confiando no início. Olha, uhum. o português é muito fácil, né? Todo mundo pensa, né? Aquela pessoa que fala que o português é fácil é aquele que não está imerso não na língua. Nada. Não conhece Não muito. <risos> Não conheço nada, Não cara. sabe, você, você não sabe de nada. Meu. Fica calado, não sabe de nada. Ei, um abração, cara. Valeu, hein? Obrigado, hein? Obrigado pela participação. Um abração, agradeço. Boa vibra. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Deixa eu ver se não vai cair aqui a conexão. Que não cai a conexão, que não cai a conexão. Uf, não caiu a conexão. Perfeito. Fala aí, Zuni, como é que tá? Tudo em ordem? Seja bem-vinda por aqui. Oi. Oi, Felipe. Tudo bem? A galera, tudo bem? Prazer, pra é. obrigada pela convite. Eu Não, estive, estava, na, na, estava deitada, já estava para dormir, mas é, fiquei aí fiquei ligada aí. Tirei você daqui. Vamos. Vamos participar. Vamos. Pela... Vamos participar. Sempre um prazer. Obrigado. Você achou? da videoconferência que a gente fez hoje de Tomemos Mate Online e Hablemos Português é, Foi a minha primeira vez que eu é, tive a oportunidade de fazer isso Mas gostei muito, porque você sabe, né? como estamos é, aqui na Argentina impossibilitados uhum. de poder tomar mate com outra pessoa é, Temos tanta saudade, tanta saudade <risos> de compartilhar um mate aí, de, de, de estar perto de uma pessoa eu estou aqui já duas semanas aqui no meu apartamento, sozinha. É, eu queria aí. muito, queria muito falar, aqui, ter a oportunidade de ter uma pessoa perto e a conversa com as pessoas aí foi muito bacana mesmo. Né? Eu acho que na próxima vamos poder já poder ser quase amigas, né? Claro, com certeza. Aí eu estava conversando também com outras pessoas, desculpa, outras pessoas que mudaram a sua vida completamente. É, Oye tá aí, aí conversa... olha, é, perdão, aí está, ah, Fran, é, de aqui de resistência, somos amigos de Couchsurfing. Ah, lá está. Olá, Fran, um abração, hein? É, Souf falando que conheceu o André num um dos numa das videoconferências que a gente fez e ela estavam é, aprendendo aí a fazer, não, a André estava ensinando a Souf a fazer arepa, né? pela internet. Arepa. E a cara, aprendeu, fez meu né? Tomou café da manhã aí juntos, e tal. E eu acho bem bacana porque através de uma experiência com o John, você pode, nossa, pular por tantas vertentes, sabe? Tipo, mudar muitas coisas na sua vida de forma positiva. Então você fala, ah, como é que você soube, né? Tipo, a gente já gravou um vídeo junto. Quem não viu o vídeo que eu gravei com o Zoom, veja aí no, no YouTube, ok? É o vídeo com a Argentina. Conta a sua experiência aí, viajando. E, nossa, eu acho muito bacana, porque se você vê lá os comentários das pessoas Tem muito comentário positivo, muita gente gostou muito, que se Sim, identificou amiga. E a gente nunca sabe qual vai ser o impacto que isso vai ocasionar na vida das pessoas É bem interessante Você sabe que é, desse, desse desse vídeo que a gente gravou em Buenos Aires uhum. é, Até agora eu estou tendo assim conversa com pessoas eu tenho agora uma amizade com Michelle, que é aluna suja, aluna BIP também, BIP E ela também, ah. não, ela é de é, Colômbia, creo, acho que ah, é, Colômbia que... E, e ela ficou em contato aí comigo, eu quero praticar português com você e, e a gente entrou em contato assim, e assim muitas pessoas que entraram em contato comigo Graças a esse, esse vídeo que, que a gente uhum. gravou e abriu muitas portas para mim, na, na não somente da amizade também Da, da oportunidade que eu, eu tive também de, de permitir é, ficar aí, é engraçado é, Não ter vergonha de falar, se falar Sim. errado é, Muitas pessoas falam para mim isso que é se não tem sotaque, não querem falar Porque tem vergonha, porque não, não, não sona não. muito brasileira e é o que falamos nesse vídeo, é? que que a gente quando quer falar, o fundo das palavras não tem, é mais, mais, mais, mais, mais, mais. não tem importância. É mais se comunicar mesmo. Zuni, vou ter que desligar aqui que a gente está chegando perto já da de uma hora de, de live e é capaz que o Instagram corte de vez e não grave a live Seguramente. aqui. Como... Seguramente. <risos> Nossa! É da vida. Então, tomara que não desconecte aqui do nada. Tomara é. que não. Tomara que não. Beleza. Tomara. Eu vou dar direto aqui o Andy, vou dar direto aqui no Andy, não vou nem, nem fechar aqui contigo para não correr o risco. Então não, não desliga, não desliga, eu vou desligar aqui. Galera, um abração para vocês, valeu, Duny, outra vez por participar. E fiquem atentos aí até a próxima live que a gente for fazer aqui na, na internet, ok? Não esqueçam de visitar o canal no, no Telegram também, que eu estou publicando por lá. E quem quiser começar o curso completo de português, veja aí no meu perfil, no link que está no perfil. Tudo que eu posso oferecer para vocês está tá aí. Todo aí listado aí nessa página, ok? É só você escolher. escolher mini curso grátis, curso básico, curso de português completo, é, Telegram, WhatsApp, Facebook, tudo, ok? Vocês vão encontrar aí, beleza? Grande abraço para vocês. Zune, brigadão outra vez. E espero que você possa brigadão participar a você. Da, da próxima videoconferência. Tomemos mate e hablemos português, ok? Vamos a mate. Seguiremos online. tomando mate. Abraço, um abraço. para você. Tchau.